Salve, sou Marco Querini. Estou sempre falando a respeito de, a, do fortalecimento da mente. Quais são os pensamentos que a gente deve cultivar, como a gente deve evitar determinados pensamentos que são negativos dentro da nossa mente, né? de forma que não atrapalhem o nosso dia a dia, os nossos grandes sonhos. Mas tem algo que é importante também a gente perceber em relação aos pensamentos. Quando a gente está com a mente muito agitada, com muitos pensamentos, é, normalmente a onda, a frequência de onda da nossa mente, ela está numa velocidade maior. E isso muitas vezes causa quase que um congestionamento mental. É tanta informação que às vezes a gente fica cansado. Isso mesmo, cansado, estressado pela quantidade de informação que a gente tem que processar. Os tempos atuais, modernos, com tanta tecnologia a gente tem uma quantidade de informação muito grande e isso às vezes cansa o nosso cérebro pela quantidade de informações tanto visuais, auditivas, cinestésicas, é, de todos os tipos sensoriais que a gente é bombardeado dia a dia e uma das técnicas que a gente pode utilizar e que eu já aconselho várias vezes está relacionado com a respiração ou seja, a gente fazer uma respiração profunda tipo inspirar Prende o ar e depois uh, respirar lentamente. É um exercício simples em que você pode fazer de olho fechado. E na hora que você faz esse tipo de respiração de olho fechado, você tenta controlar a respiração. Você começa a perceber os pensamentos que estão na tua mente. Você tenta acalmar esses pensamentos que estão na tua mente. isso vai provocar um relaxamento vai provocar também uma diminuição dessa aceleração das ondas e as frequências que estão na sua mente. E com isso você vai se ficar mais focado, vai ficar mais relaxado, vai ter muito mais disposição para o seu dia a dia. Então se você se pegar numa situação dessa, em que você está se sentindo muito estressado, muito cansado, procura fazer esse exercício de respiração. Se você não conseguir fazer esse exercício de respiração, você pode simplesmente fechar os olhos e tentar Pensar em algo fixo, algum ponto específico do teu corpo. Tentar ouvir o batimento do teu coração ou, ou algo do gênero. Ou tentar ver o que, que acontece enquanto você faz a respiração, que pensamentos vêm. E à medida que esses pensamentos vêm, você vai eliminando qualquer um que não seja relacionado ao batimento cardíaco ou da tua respiração.